das Águas Paulistas, é uma região muito rica em seus produtos. Aqui a gente tem o café e a cachaça, que são produtos super importantes e que devem ser valorizados e diferenciados no mercado. Agora em 2021 a gente começou esse projeto da indicação geográfica de ambos os produtos, justamente para a gente auxiliar em todo esse processo, a gente está junto com o Instituto Federal, justamente para a gente fazer toda essa parte do dossiê e depósito junto ao INPI. Então é super importante essa iniciativa para que os produtores consigam agregar cada vez mais valor aos seus produtos e que a região atraia cada vez mais turistas, já que ela já tem essa vocação e é uma grande oportunidade de crescer ainda mais no mercado brasileiro e até internacional. Eu sou produtora de café especial no Circuito das Águas Paulistas, nosso sítio São Roque aqui em Serra Negra e nós produzimos café orgânico 100%. Nós conseguimos é, elaborar e construir uma associação dos produtores rurais. Nós estamos buscando a indicação geográfica, que vai trazer muitos benefícios para nossa região. E a gente tem uma satisfação muito grande de dizer que a gente, na associação, todo mundo junto, está crescendo de uma forma bem uniforme. E isso foi muito possível com todo o auxílio que a gente sempre recebeu do Sebrae. Então, o Café Especial trouxe agregou um pouco mais o valor para a gente, na produção da gente, no, como também nas parcerias né, que a gente teve com o a... Café compra compram cafés especiais, e a gente já também gerou a marca da gente também. Está cada vez mais melhorando a propriedade também, por mais sustentável também. E a gente cada vez mais está aí produzindo uns cafés muito bons, né? Então, ó, a Fazenda Beredete, ela teve início em 1929, com meu bisavô. Meu bisavô começou produzindo cachaça nessa época. Desde então, né, todas as gerações produziram cachaça. Eu sou o mestre alambiqueiro que produz cachaça também. Hoje a gente está reunindo todos os produtores do Circuito das Águas né, e estamos aqui organizados, né, uma organização junto com o SEBRAE. E dessa forma trazer um produto certificado né, com, com selo de identificação geográfica. O Circuito das Águas Paulista vai ter um grande sucesso com isso, porque a gente faz parte onde tem um grupo que se une com o café e com a cachaça, todos eles unidos para trazer para a nossa região o turista que valoriza a qualidade, o turista que valoriza o pequeno produtor. A nossa região é riquíssima em cachaças premiadas, em cafés premiados, e isso favorece muito a nossa região e a essa pequena associação que será formada. A pequena associação, porém, todos eles têm o mesmo foco, que é gigante, que é trazer qualidade e agregar valor aos produtos. É com grande alegria com grande satisfação que o SEBRAE organiza esses dois encontros. O primeiro presencial para tratar da indicação geográfica do café e da indicação geográfica da cachaça. Reunindo esses grupos de produtores para que eles trabalhem os seus produtos com o terruado local para que seja valorizado agregar valor ao produto que eles já fazem há dezenas cem anos nesse local. O Circuito das Águas Paulistas é privilegiado aqui temos o melhor café, a melhor cachaça e com esse projeto que o SEBRAE traz aos pequenos produtores para que eles possam através do programa de indicação geográfica implementar as melhorias nos processos para que possam ganhar mercado, mostrar o sabor do melhor café e da melhor cachaça, não só para o Brasil, mas também para o mundo.